Na bacia do Vale do Paraíba, o cultivo do café se alastrou a partir de dois sentidos distintos. Partindo do Rio de Janeiro em direção a São Paulo, margeou o caminho da piedade que levava às Minas de Goiás e Mato Grosso, onde cresceram de importância as localidades de São João Marcos do Príncipe, Rezende, Piraí e São Sebastião de Barra Mansa. Em direção às Minas Gerais, aproveitando o caminho novo que levava até as Minas Gerais, a cultura do café se interiorizou, tendo destaque as vilas de Patido Alferes, Vassouras e Nossa Senhora da Glória de Valença. Neste caso, a proliferação das fazendas cafeeiras também foi auxiliada pela utilização do Caminho Novo e das Estradas do Comércio, 1813 e 1817, e da Polícia, 1817, que facilitavam o escoamento do Café do Vale para os portos de Iguaçu, Inhomirim, Estrela e Porto das Caixas. O segundo eixo partiu da Baixada Fluminense, onde as principais localidades cafeeiras estavam em São Gonçalo e Vila de Santo Antônio de Sá, atual Itaburaí. De lá, o cultivo do café chegou a Cantagalo na década de 1840 e fez uma nova penetração para o Nordeste, alcançando Nova Friburgo, Aldeia da Pedra, atual Italcara), Bom Jesus de Monte Verde, atual Cambuci, e São Fidélis de Sigmaringa. Assim, nos anos 1830, a cultura do cafeiro havia tomado quase toda a região da bacia do Rio Paraíba do Sul.